Falar sobre os Pilates e seus benefícios, é com um grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, Tati Olizeschi, tudo bem? Tudo bem. Acertei, Oliseski. Acertou. <risos> então, tá bom. Para quem não conhece ainda, o que é o Pilates? Bom, o Pilates, ele trabalha bastante fortalecimento muscular, flexibilidade e bastante concentração, né? Esse, e estima sempre da postura correta, né? Esses são os princípios do Pilates, né? Bastante postura. Para estresse, final de ano, claro que quem vive um não corre-corre no dia a dia, trabalha, tem que cuidar dos filhos, já é já fica estressado por natureza. Sim. Mas final de ano tem uma particularidade que a gente fica ainda muito mais estressado. Sim. Tem que fazer as compras de Natal, tem que enfrentar fila. Muitas vezes o décimo terceiro ali não dá, a gente acaba gastando mais do que tem. E o Pilates, ele é um ótimo exercício até para pessoas relaxar Claro que todos os exercícios são bons para essa questão de aliviar o estresse, de relaxamento. Mas o pilates é melhor ainda, é isso? Sim, uh, no pilates ele é bom para relaxar porque uh, tem a respiração. Uma respiração diferente do que faria numa academia, por exemplo, né? Então isso já causa um relaxamento. Outra coisa o um ambiente onde tu vai fazer o pilates, uh, as pessoas que estão contigo fazendo pilates, a música ambiente, tudo isso faz com que a pessoa relaxe, né? Eu tenho mais tempo para... Me acalmar. Exatamente. Porque assim. tu começa a se concentrar na respiração, começa a ter uma conscientização corporal, né? Então, tu começa a pensar em si. Tu chega lá no Pilates, tu vai deitar, vai fazer os exercícios e tu vai prestar atenção em si mesmo, né? No seu corpo, conscientização corporal. É claro que não é só um dia que vai acontecer todo esse melhoramento. Não. A gente muitas vezes é imediatista. Uh -huh. Fiz uma aula de Pilates. Quero resolver minha vida e ficar super zen. Uhum. Não é bem assim. Não, não. Uh, eu indico sempre para o pessoal duas vezes por semana é o ideal, né? Uh, para te ver começar a ver resultado o com Pilates com 10 sessões tu já começa a ver resultado bem tranquilo, assim, né? Uh, e é sempre o ideal duas vezes, duas a três vezes por semana, mas duas vezes na correria de hoje em dia já é o tranquilo para fazer as aulas, né? Só não vale começar agora, porque o verão tá aí, <risos> e depois que chega março, ele começa já entrar o outono, abandonar. É, também. É, depois mais É, porque também. na verdade, uh, o Pilates, ele não é, ah, vou emagrecer com Pilates, não. Ele é para te relaxar, fortalecer a musculatura, né, arrumar sua postura e para saúde, para si mesma, né. Mas não emagrece é uma... também? Na verdade, assim, se tu fizer uma alimentação saudável, ele é uma atividade física, ele pode emagrecer. Vai afinar a cintura. Assim porque... como todas. assim como todas? Vai afinar a cintura, porque faz bastante fortalecimento muscular com a respiração, né? Então ajuda a emagrecer, mas não é a finalidade do Pilates emagrecer. É a finalidade postura e flexibilidade, né? Fortalecimento. Essa... Musculatura evita flacidez também. É flacidez, exatamente. Exatamente. Bacana. E agora, a gente tem como passar o pessoal que está em casa. Claro que não vai ser como lá na academia. Sim. Tem que ter um certo cuidado, que o pessoal vai estar fazendo sozinho. Mas sem a gente passar alguma dica para o pessoal começar a fazer já. Sim, eu trouxe uma aluna minha. Uh, é que no já Pilates tá nós, aqui. É, nós temos uh, dois tipos, né? O com aparelhos, no estúdio com aparelhos, e o Match Pilates, que é o, o solo. Aqui eu trouxe algum uh, exercícios mais de solo, né? Uh, tem milhares de exercícios. Tem, muitos, muitos, muitos. Pode fazer... As... Uh, o Match Pilates é exercício com bolas. Com, apare... com acessórios, elástico, com flex, são... e o corpo da pessoa, só. O match pilates é o que o pessoal pode fazer em casa, porque aí não precisa de toda aquela cama... É, mas aquela... com muito cuidado, né, porque é um exercício... Que tu vai trabalhar você e seu corpo. Então, o exercício que é mais pesado do que com os aparelhos. Então, com os aparelhos ainda consegue manter a postura mais correta, é mais tranquilo, né? De, tem de fazer. tem que ter mais atenção também, porque muitas vezes a pessoa não vai ter um instrutor do lado. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. E daí, eu trouxe a Paula hoje pra gente mostrar alguns exercícios mais básicos, né? Que o pessoal pode fazer em casa, são exercícios bem tranquilos, né? Que dá para fazer em casa bem tranquilamente. Para quem quer começar a fazer, agora a gente vai ensinar o Met Pilates... O que, que a pessoa vai precisar? Por exemplo, um tapete desses. Um tapete desse. Que não seja muito fofo. É. Uh, retinho, né? Uh, pode ter uma bola em casa. Pode ser até em cima do sofá, bote apoiar as pernas em cima do sofá tranquilo. E esse aqui é um flex, que é um uma resistência. Mostrar. Esse aqui Isso. Como é que funciona esse aqui? Esse, aqui, esse aparelho é o seguinte, ó. Tu pode. Ele é para ah. fortalecimento. Ele faz... No braço. Pode ser pro braço, pode ser para perna. Eu vou mostrar um exercício ali que tu vai ver que é bem tranquilo. Nossa, eu estou bem fraquinho Olha aqui. Estou precisando fazer pilastra contigo. Não tenho força nenhuma no braço. Olha que absurdo. Olha aqui. Uhum. E a bola é bom para abdominal. A bola, a bola é bom para abdominal. Esse aqui também serve para o abdominal, que a gente vai fazer agora. A bola é bom para abdominal e bastante para alongamento. Eu, falo, eu uso ela bastante para os alongamentos, porque tudo relaxa em cima da bola. É bem... Eu uso ela mais para esse objetivo, né? Vamos começar a mostrar, então? Vamos. Senão eu fico falando, falando, a gente não faz o que tem que fazer. Fala, vamos começar a fazer. Essa, esse exercício aqui é a ponte, né? Que ele relaxa bastante a musculatura das costas, fortalece bastante o glúteo, né? Hoje em dia, o pessoal fica muito tempo sentado, trabalhando sentado, né? Então, esses são os exercícios bem... Tranquilo para fazer, para relaxar a musculatura das costas. É importante que seja bem lento, assim como ela tá Sim, fazendo? no ritmo da respiração. Como é que funciona a respiração? A pessoa vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Quando soltar pela boca, vai fazer uma contração abdominal e de períneo junto. Ou seja, vai fechar as costelas, contrair abdômen e contrair o períneo junto. Essa é a contração abdominal. Essa que é a respiração, né? Aí aqui a gente vai fazer um exercício em que ela vai colocar o flex entre as pernas, nas pernas e ela vai apertar e vai subir. Esse aqui fortalece bastante a musculatura abdominal e parte interna ela tá da apertando coxa. E subindo. Apertando e subindo. Nota que ela está apertando e subindo, soltando o ar. A gente sempre faz a força maior quando solta o ar. E dói? Dá para sentir? dá para então sentir dói. as pessoas dizem ah o pilates ele não é tão forte. ele é um pouquinho puxadinho assim, tem os exercícios mais avançados é que a, a, não sei mas as pessoas pensam no pilates mais ou menos como a hidroginástica não, um exercício não. mais assim para senhoras que não é tão mas não, pelo contrário, não dói não. muito dói né? na ve, na verdade não é que não é que não é que dói não dói ele trabalha bem ele trabalha bem o que acontece é que, assim no dia seguinte a gente não vai sentir uma dor de musculação como se fosse numa numa academia não vai sentir dor porque a gente trabalha a musculatura completa, não vai trabalhar somente o bíceps, somente o tríceps, entendeu? Vai trabalhar o braço, vai trabalhar o braço completo, né? Agora... Ah, ela, ela faz, uh, só para recapitular, uhum. o abdominal ali quantas, quantas vezes, séries de quantos? Normalmente, sempre 10. Uma, uh, de uma, passei... de é, uma série de 10. Uma série de 10 É, Uma série de 10. Até pra gente não fadigar a musculatura, porque no pilates a gente não tem que fadigar a musculatura, né? Então, uma série de 10 é o ideal para fazer. Agora ela vai fazer um exercício para distensionar bastante a cervical, né? O pessoal trabalha bastante no computador, uh, ó, o ombro vai lá na orelha e quando ela volta, começa a ter uma conscientização corporal, ó. começa a descer as escápulas, as escápulas tem que rodar lá no chão e alongar bastante a cervical. Esse é mais um alongamento, até para quando a gente ficar muito tempo sentado. Esse é, esse é um alongamento e uma conscientização corporal. Porque normalmente a gente esquece que a gente tem pescoço, que tem ombro, né? Normalmente e a nós... fica toda Exatamente. aqui, no final do dia que a Exatamente. gente Exatamente. sente. Então, esse exercício é um exercício muito bom para distensionar bastante a cervical. E eu posso fazer todos os dias esses exercícios que a gente está mostrando aqui? Esses aqui pode, é bem tranquilo, pode fazer todo dia, não tem problema. E eu vejo o resultado em quanto tempo, mais ou menos. Começo a sentir, poxa, está melhorando, eu estou realmente mais desestressada, uhum. com o corpo mais tonificado É, se tu fizer todos os dias, em duas semanas, tu já vai ver bastante resultado, né? Fizer todos os dias esses exercícios, né? Uh, e no Pilates também. 10 dez, dez sessões isso já começa. Na verdade, antes já começa a sentir diferença, né? Porque tu faz o fortalecimento, começa a ficar com a musculatura mais rígida, né? mais forte, né? Já começa a sentir antes. Agora pode sentar. Agora a gente vai fazer um, um exercício de alongamento. Abre a perna lá. Isso. Aqui ela vai alongar bastante a parte posterior das costas. E as pernas. Oh, que bacana aí. A bola é o apoio. A bola é o apoio. Uhum. Uma vez eu fiz abdominal numa bola dessas. Nem queira saber como foi. <risos> Mas eu pelo menos tentei. É, é bem... Pra quem ainda não tem aquela... Demora um pouquinho pra pegar o exercício. Demora ritmo um pouquinho. A... No início, assim, quando, quando é pelades, uh, é difícil associar a respiração com exercício, né? É difícil de associar isso. Mas depois, com o tempo, tu vai, acaba pegando bem rapidinho, bem tranquilo. E acaba fazendo a respiração até quando você estiver caminhando na rua, porque é uma respiração boa. Porque, assim, a respiração ela é feita para a gente fortalecer bastante a musculatura abdominal, que é o que segura a coluna. coluna e a postura, né? Então, depois tu acaba, mesmo caminhando, tu acaba sempre com o abdômen contraído, acaba ficando sempre com o abdômen contraído. Então dá para alongar com essa bola, eu posso dá fazer pra alongar, alongada para fazer exercícios de abdominais, exercício de glúteo também. De glúteo também, dá para fazer. Todos dá para fazer vários tipos de exercício com a bola. E o bom do pilates é que tu tem um ambiente bom, né? Tem uma musiquinha tranquila. Faz em casa, coloca uma musiquinha. Ah, isso mesmo, uma música lenta, nada de música agitada, Sim, música porque lenta. muitas vezes se a pessoa vai para uma academia, né? Chega Estressados na academia, vai para uma aula de axé, por exemplo, já sai mais ainda por causa daquela, toda, toda aquela música, todo aquele movimento e o pilates realmente é para a pessoa relaxar. Sim, relaxar. Uh, lá no estúdio eu percebo bastante que vai as minhas alunas, às vezes elas acabam, acabam fazendo como se fosse um ponto de encontro, sabe? Elas vão lá, elas conversam, às vezes a aula vai indo e elas vão conversando, conversando, conversando, vê a aula acabou e elas quase não fizeram, quase não, conversam, conversam. Com... Acaba fazendo um ponto de encontro, né? Para desestressar mesmo, né? É para todas as idades, não pra tem restrição? Para todas as idades, não tem restrição nenhuma. É para todas as idades. Então tá, vamos começar a se mexer aí. É. Muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui. Obrigada pela, aula, pela demonstração. Bem, eu vou para o intervalo e volto com Culinária, com a Gabi do Varietá. Fique comigo.